Mas olha só, estamos aqui mais uma vez, uma salva de palmas aí! Uh! Hoje estamos aqui, meu, tá um frio ridículo em São Paulo, eu adoro frio, mas eu não estou aguentando. Eu estou indo mijar e não acho meu pinto. Cadê o meu mozão <risos> comigo nesse frio? É, eu não tenho. Aí é eu foda, tem tá no fundo. Mas é o que, pessoas? Hoje eu, eu quis trazer uma pergunta pra vocês, assim. Vocês se consideram pessoas higiênicas? Ah, Higênito. caralho Vocês são ingênios Pra ah, caralho Você é Nunca tive uma cara na vida Eu nunca fui nem no dentista Meu dente foi tão perfeito que eu nunca fui no dentista Você acredita? Eu acho melhor você fazer uma consulta <risos> Tá estranho <risos> Brincadeira <risos> É que eu tomo café, gente Não, mas ó, eu fui uma vez no dentista Coloquei aparelho, não aguentei Nossa. Tirei depois de uma semana Em casa é, com alicate Você tirou sozinho? Tirei Eu não aguento, Persa Não aguento, não aguento já ouvi falar, um amigo meu me falou, não é eu que tô falando. Esperma faz bem pro dente. É porque ajuda no colágeno, entendeu? entendeu? É. E proteína isso não. pro dente. Você não vê essa famosinha aí no <risos> blogueirinha? Dente branco. A galera assim, acha que é lente. Não é lente, não. É rola. É, nossa. É rola. <risos> Mas o que? Essa pergunta é um gancho que você se considera higiênico. Você, quando vai mijar, você mija e sacode? Só? Não, eu dou uma secadinha com o papel. Ah, a ah, torre de rosa velho Eu pensei que vocês eram antes, gente. Porque eu, quando vou mijar, eu dou aquela sacoadola. Eu sou tão chato que eu mijo sentado. Passo. <risos> <risos> <risos> passo o papel na, na cabeçota da, da pomba. Porque já ocorreu de eu dar só aquela balançada, guardar na cueca e, e eu dar um a a passo coca. e um litro saiu. <risos> Mijei inteiro. Ah, não, só balança igual, mano, porque eu nunca me Ah, Assim é estúpido. Cê você é, é um costa mano. É então, como nunca te correu, mano. Você tem que passar o papel, não, parceiro. Você, você tem que fazer, fazer isso, ó. Se não você vai fazer aquela ah. manchinha de mijo na cueca. É, mano. fica com é, colágeno na cueca, mano. <risos> fica <risos> <risos> Mas aqui, quando você caga, você quando caga? Quando você caga, você só limpa a bunda com papel ou você toma banho? Só papel, só papel. Só papel, mano. Essa é a minha única frescura. Vocês não são engenheiros. Porque higientas. eu não tenho tempo eu hábil sabia. de tomar banho de todas as vezes que eu cagar, porque eu cago muito. É não, mas aí você precisa tomar um banho completo. E só lava, você coloca só, só a bundinha só no na chuveiro. Você põe só o rabinho pro chuveiro. <risos> é igual bidê. Eu adoro quando eu vou no banheiro e tenho um bidê. Não, perfeito. Nossa, é perfeito. Eu cago e eu já molho o Esquece. Nossa, eu adoro ir numa Nossa. casa que tem lencinho umedecido para limpar o rabo. É perfeito. E ainda a galera fica brava, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho o castrado. Eu cago o em qualquer lugar, eu cago na escola, eu cago no mercado, eu cago no shopping. Me deu vontade, mano. Vou botar mandioca pra fora. Vai sair. Vai sair <risos> Vai o pelé. Vou botar pelezinho. o pelé pra nadar. É, vou botar o pelé pra nadar. Vai cortar o rabo do Goku. Vou, vou cortar Chabu o rabo do macaco. A Apelidos pra cagar. Mano, mano. Mano, mano. Só um momento que o negão já está beijando a cueca. <risos> a capivara saindo da toca. A capivara saindo da toca. Vou ali tirar o plástico da mortadela Nossa <risos> Tô indo parir pelo buraco errado <risos> Vou lá colocar a máquina de churros pra funcionar Eu já usei essa Tô com vontade de fazer rapel sentado que pariu. Rapel pelo cu Vou chabiscar a porcelana Chabiscar <risos> a louça mano. <risos> Mano, é impressionante, toda vez que eu carmo, mano, eu chamei essa Dá uma uma que bagulho nojento que você tá falando A galera tá vendo na hora do almoço isso Ah, foda-se <risos> Olha ah, só olha de motoca. Vou libertar o Mandela <risos> fica... Gostei dessa, vou expulsar não, não. o argentino não, não. que existe dentro de mim o... o. Xenofobia, YouTube. Vou ali afogar a preta Gil <risos> Vou mandar o um bom pra Casa Branca. <risos> vou cagar a porra. É só falar <risos> isso, mano. Porra. Uma pergunta pra você. Diga-me. Quando você fala que você vai fazer um xixizão, você fala, eu vou mijar ou eu vou fazer xixi? Eu? Eu não falo nenhum dos dois. Eu falo, vou tirar, eu tenho essa mania, eu falo, vou tirar a água do Sim. joelho. Ou vou colocar a pompa pra cuspir. Eu falo isso, ó. Eu tenho, eu tenho essa maneira, eu falo isso mesmo. <risos> o que você achar et eticamente correto? Vou mijar ou vou fazer xixi? Ó, eu acho que vou dar uma urinada, independente de qualquer é muito local. Técnico. Não, mas eu acho o mais certo, igual eu, se eu tô em algum lugar, eu falo, vou dar uma urinada. É, eu acho que. Eu vou, vou urinar, seria o mais certo, independente de no... No local. Não, né? seria. Me permite ir ao toalete? É, é. É, é, é, é, é. Me é permite ir ao toalete? Me permite Senhoria, por obséquio, eu poderia evacuar os líquidos do meu corpo em seu toalete? Oh, nossa, nossa é, foi boa. Isso aí passaria <risos> até numa novela da Globo. <risos> <que> <risos> tá. Aí, fantástico. Me contrata pra é fazer, fazer as edições. Fantástico. <risos> Qual foi, foi a coisa mais esquizofrênica que aconteceu com você, né? Calma aí, Francisco. É... <risos> eu não sei, eu tenho um... Eu não sei se eu sou esquizofrênico Mas eu tenho uns problemas meio estranhos, meus amigos tudo, Vocês que sempre tá comigo Agora ele tá já olhando para mim assim, ó Se debatendo Mano, tipo assim, eu não sei se eu, eu adquiri Torette De tanto que eu vejo que é, é, Mas, mano, eu tenho uns problemas meio estranhos, mano Eu tenho certeza aí, tipo, eu não sei qual foi a coisa mais estranha, mano Putz não consegue listar. É, ele é lista não é isso, eu não consigo listar, mano. Mano, dá pra ouvir uns gritos absurdos. Não, igual, assim. ele, mano, quando ele estuda lá, mano, tipo, a, a sala dele é quatro depois da minha, quatro, ele ouve meus gritos. Não, eu, <risos> eu do nada, eu, eu, eu do, do nada, Deus. no meio da aula eu BAAA, mano, ele o sapo, mano. Fazendo nacionoplastia, não vai dar namoro o dia inteiro. Mano. Eu, <risos> eu, porra, talvez tipo, lá que você tava dormindo e sua sala também mano, tem a porra do Torete? Eu passei esse problema. Você programão. toriteou a sua sala. <risos> <risos> Be... Nossa! <risos> é o que unho, cara. <risos> chavinho, vem aqui, Xavinho! Você já viu o vídeo dele? Ai, Chavinho! Que isso já veio! Muito bom! <risos> Gente, eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com nada. Me perdoem por estar falando não, vocês assistirem isso aqui. Mas era, eu tinha que postar semanalmente <risos> Um beijo na boca Da mãe de vocês e do pai de vocês E um beijo Ai, Chafinho <risos> Chafinho <risos>